Vou te mostrar um método de cinco etapas para memorizar o conteúdo estudado. Um verdadeiro checklist que você, ao implementar, vai conseguir o processo mais eficaz de memorização dos estudos. E depois, no final, vou te passar uma dica bônus, onde você vai utilizar essa dica para colocar em prática o método que eu vou te passar nesse vídeo. Fala estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano, professor da Autodidatas Academy para mais um vídeo aqui. Olha, e antes de começarmos com a aula de hoje, eu quero que você deixe salvo no seu celular ou no seu computador o meu livro digital 11 Estratégias Avançadas de Estudos. Existem três fases do aprendizado e essas técnicas vão cuidar de todas as fases do aprendizado. E é claro, você vai precisar colocar elas em prática, beleza? Então, pause aqui link tá na descrição já vai lá baixe esse book que ele vai ser bastante útil para o seu para sua jornada de aprendizado memorizar um conteúdo quer dizer que foi feita certas ações para consolidar esse novo material na sua memória de longo prazo essa consolidação costuma acontecer quando você linka a nova informação com a informação antiga nesse vídeo aqui o método que eu vou te passar vai cuidar de tomar conta dessas coisas para facilitar esse processo para você olha isso não é muito fácil de implementar é complexo de fazer mas eu vou te explicar de um jeito bem didático que vai ficar muito claro para você o que precisa ser feito e aí depois eu jogo a abacaxi na sua mão para você lidar com a manutenção da sua memória maravilha Olha estudante para começar eu tô aqui com meu roteiro né para começar você vai precisar evocar o material estudado se você não sabe o que é evocar o material pensa no seguinte a informação entrou na sua cabeça você viu a aula você fez a aquisição você leu o livro então a primeira coisa que você precisa fazer é entender o que realmente foi memorizado então essa informação que foi realmente aprendida é que será memorizada como assim Adriano Olha só a nossa memória ela passa Passa pela dificuldade de recuperação ao longo do tempo. O que, que é isso? É a memória que você aprendeu hoje, ela vai ser fácil de ser recordada, vai ser fácil de ser lembrada hoje. Mas passando um dia, uma semana, um mês, um ano, não existe mais essa facilidade. Existe uma resistência na recuperação, existe uma dificuldade na recordação. Então você, estudante, vai precisar fazer um trabalho de manutenção da memória, beleza? Então a primeira coisa que você precisa fazer, como eu disse, é evocar lembre-se das informações que você aprendeu lembre-se do que você leu lembre-se do que você viu na aula 2. liste do que foi evocado o que precisa ser memorizado. Como assim? Muitas informações não precisam ser memorizadas Pelo menos não no senso de decoreba Fórmulas precisam ser decoradas Fatos precisam ser decorados Mas existe também aquelas informações que precisam ser compreendidas Que precisam ser realmente quebradas em pedaços menores E entendidas e mastigadas Até aparecer aquela insight, aquela percepção Que, sei lá, um professor vai conseguir te explicar ou um texto articulado de uma maneira diferente vai conseguir passar para você. Então, quando a gente precisa aqui no 2, é listar as coisas que serão memorizadas. Ah, de tudo que eu peguei, de tudo que eu aprendi, essa lista precisa ser memorizada, esses nomes precisam ser memorizados, essas palavras precisam ser memorizadas. Liste o que precisa ser memorizado. 3. Defina sua estratégia mnemônica. Essa é a minha fase preferida, é, meus mentorados adoram essa fase, fase muitos não gostam por causa da complexidade que isso pode é, se transformar mas para mim essa é a melhor Olha só estudante não existe um comparativo de valor entre técnicas mnemônicas como assim? Você não pode dizer o palácio da memória é mais forte do que o flashcard, o flashcard é mais forte que a repetição bruta, repetição bruta é mais forte que whatever. Não existe esse comparativo, ok? O que define o que será utilizado são testes. Então, aqui nesse 3 você vai definir quais das técnicas que eu sei das estratégias mnemônicas que eu sei que eu vou utilizar para memorizar a informação da minha lista do passo 2 fica comigo até o final porque no bônus eu vou te passar um outro passo a passo para que você implemente esse método vou recomendar uma técnica mnemônica vou recomendar o passo a passo de como colocar isso em prática beleza pega essa folha que você tá anotando e coloca de lado assim as técnicas mnemônicas que hoje você sabe, olha que interessante, se você tirou a nota muito ruim na última prova e agora quando você tentar fazer essa anotação, você perceber que pouquíssimas estratégias mnemônicas vêm à sua mente, pouquíssimas estratégias aparecem aí, uma, duas, às vezes nenhuma, isso só evidencia para você estudante que você é incompetente em uma área do aprendizado, ou seja, você ainda não desenvolveu capacidades de memorização no, o controle da sua memória ainda está lá na sua na naturalidade da ocasião não está necessariamente nas suas mãos então tá aí um ótimo momento para você pesquisar autodidatas Academy palácio da memória autodatas Academy flashcards e etc pesquise técnicas de memorização aqui no canal e aí você vai começar a pegar essas ferramentas mentais para o seu acervo de estratégias 4 teste de evocação do mnemônico que que é isso é o seguinte muito estudante acredita que um acrônimo vai salvar a vida dele ou seja ele vê no acrônimo que o professor passou que foi tão fácil de recordar depois que o professor passou aquele acrônomo, ficou tão interessante e facilitado que ele pensa que somente isso vai ajudar ele a estudar com eficiência, isso não vai acontecer Por quê? porque, como eu disse no início do vídeo, você perde a capacidade de recuperação, não é porque você aprendeu uma estratégia mnemônica que ao utilizar essa estratégia a informação nunca desapareça a informação vai desaparecer se ela não for recordada, se você não fizer a manutenção dessa informação não tem como informações normais ficarem armazenadas na sua cabeça ou terem a mesma facilidade de recuperação que, por exemplo, um trauma tem, que, por exemplo, uma situação inusitada tem. Então, se você está tentando estudar é, em cima de um ambiente confuso, em cima de um ambiente bem-humorado, tá entendendo? Em cima de coisas, circunstâncias que não acontecem com facilidade na sua vida, talvez esses estímulos te facilitem a recordação. É, fizeram alguns estudos sobre cheios se você utilizar um certo cheiro na hora de estudar, quando você for ser testado e sentir o cheiro novamente, essa informação tende a ser recordada com maior facilidade. Tem também similaridades em ambientes, então, tem várias coisas que você pode colocar no seu ambiente que facilitam assim a recordação daquela informação. O que eu tô falando aqui é que em situações normais você não tem esse controle. Agora, comenta aqui embaixo se você quer que eu fale sobre esses experimentos onde eles colocaram circunstâncias inusitadas para que o estudante consolide melhor a informação de forma a depois na hora de um teste ele tem aquele mesmo estímulo externo e e esse estímulo facilita a recordação futura comenta aqui que eu quero saber a quinta coisa que você precisa fazer é revisar e revisitar esse mnemônico esse exemplo é muito bom para estratégias envolvendo envolvendo é, ambientes espaciais envolvendo imagens associativas o que que é isso é por exemplo quando você utiliza um palácio da memória é por exemplo quando você utiliza codificação de informações em imagens mnemônicas isso facilita bastante a revisitação desses locais porque porque a informação que você o dado que você tá estudando ele é codificado em uma imagem associativa e é colocado nesse palácio da memória quando você estudante vai e revisita o palácio da memória você precisa fazer a decodificação que é basicamente a invocação, você decodifica aquela imagem associativa e se lembra do termo, do conceito, da data, do fato e isso facilita demais que você é, mantenha aquela memória sempre no topo da sua mente e aí eu falei pra você que no final eu ia te passar uma super dica a dica aqui que eu vou te falar é a utilização de post-its de uma forma bem específica como assim olha só post-its é um papelzinho que tem uma colinha natural assim na, na, na parte dele que você cola em certos locais da sua casa beleza então quando você cria um post-it dessa informação que no passo 1 você evocou que no passo 2 você listou que você sabe exatamente o que precisa ser recordado você coloca algum tipo de pergunta algum tipo de imagem associativa algum tipo de mnemônico coloca por exemplo o acrônimo na frente e a definição atrás atrás e a resolução atrás e faça isso até você é, conseguir se lembrar imediatamente. Somente esse fato já faz você se lembrar das informações. Eu disse que eu ia te passar uma prática bem específica, então a prática é a seguinte, você vai criar post-its sobre essas informações, que você, esses mnemônicos que você está criando, ou seja, não é das informações, é dos mnemônicos que são praticamente ganchos onde você coloca ali, algumas informações, beleza? Então você vai colocar os mnemônicos nos post-its e você vai mudar esses post-its de localização ou de cor e tudo mais à medida que você sentir que você se lembra da informação. Revisou, não lembrou? Olhou. Revisou, foi difícil? Olhou. Revisou, imediatamente você já coloca ele, sei lá, numa outra parede que será revisada somente a cada um mês. No primeiro dia de cada mês aquela parede é revisada tá entendendo e aí você faz isso até você conseguir pegar aquela informação que ah passou 30 dias você olhou e imediatamente se lembrou você pega aquela informação e passa para outra parede que é a parede de um ano e assim você faz todo o primeiro dia todo o primeiro dia de janeiro você olha aquela outra parede você pode fazer isso de maneira digital mas é claro se você ainda não é um estudante expert você vai sentir uma dificuldade de fazer isso olha só para os estudantes do método aprender de primeiro vou falar sobre ele daqui a pouco eu vou eu tô preparando um módulo bônus sobre o Anki como utilizar o Anki para estudar criação de flashcards criação de mnemônicos lá as tags e tudo mais e você que é o meu aluno no método aprender de primeira vai conseguir esse bônus assim que eu publicar beleza e falando sobre o método aprender de primeira o método é basicamente um esqueleto geral e várias técnicas que preenchem esse esqueleto como assim eu divido um método geral eu falo sempre sobre ele aqui onde eu explico como fazer o planejamento como entender e compreender como memorizar e consolidar como evocar e revisar eu ensino tudo isso esses são o esqueleto e depois a gente passa para as engrenagens, tem o quadro horário, tem a regra dos 5 segundos, tem as técnicas de memorização, tem as técnicas de evocação, são várias engrenagenzinhas e alguns módulos bônus que eu tô preparando para vocês. Se você quiser entrar e se você for uma das nove pessoas enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui que entrarem no método aprender de primeira você nesse mês né que eu tô, que eu publiquei esse vídeo você vai ganhar um mês de mentoria comigo Ok um mês de mentoria que que é isso Adriano é o seguinte eu vou sentar com você durante 30 minutos uma hora e a gente vai destrinchar o seu método de estudos atuais o que exatamente você tá fazendo e eu vou te explicar vou te dar dicas vou dizer o que você poderia fazer para estudar de maneira bem mais e não é só isso porque são quatro semanas você vai implementar coisas que fizeram sentido durante a nossa conversa e na próxima semana a gente faz uma avaliação do que você fez passa outras dicas e a gente consegue quatro ciclos de crescimento dentro desse mês de mentoria além disso você meu aluno do método aprender de primeira vai ter acesso ao meu WhatsApp onde por um ano inteiro eu vou te dar um suporte individualizado Ok então, estudante, se esse é o seu momento para ir para o próximo passo e estudar de maneira eficiente, eu te convido para vir comigo nessa. Eu coloquei o link aqui na descrição para você conhecer melhor. Espero que essa aula tenha sido o divisor de águas para você. Espero que as informações que passei aqui facilitem no processo de recordação e de memorização das informações. Me esforcei demais para fazer isso e tomara que eu tenha conseguido. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma questão? Coloca para mim aqui no, na área de comentários que a gente continua essa conversa lá. Por esse vídeo é isso. Eu quero que você, estudante, continue estudando e aprendendo e desenvolvendo as suas super habilidades. Eu vejo você amanhã, porque aqui na Autodidatas Academy tem vídeo todo santo dia. Tchau, tchau.